Orientações para elaborar o Produto 2 Vamos então ao Produto 2. tem em mãos o anexo 3 do edital para facilitar. A primeira coisa a fazer é identificar o nome e o número do seu projeto. Na metodologia utilizada para o desenvolvimento de ações previstas, você deve ser descritivo, como se contasse uma história. A história do seu projeto. Como foi o seu trabalho? Como a ONG se organizou? Quais outras instituições apoiaram o projeto e como foi esse apoio? E depois, como cada ação foi realizada? Quais recursos foram empregados até agora? Enfim, seja claro e preciso bastante para que possamos entender com precisão o que você fez. Nas ações previstas e que ainda não foram realizadas, explico o que você planejou para fazer e ainda não foi feito. Por que não fez? Ainda pretende fazer?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 você vai dizer se as atividades realizadas até agora alcançaram os objetivos propostos. Para ajudar, procure fazer uma reflexão sobre quais as dificuldades encontradas, o que contribuiu para o seu sucesso ou o que você faria diferente. Analise os resultados alcançados. Isso permitirá que a equipe envolvida no projeto reveja cada etapa, seus pontos positivos e negativos. Descreva sua percepção sobre a reação da população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 Ele deve ser enviado para aprovação do departamento em até 10 dias após as ações executadas.